Salve, queridos amigos! Hoje eu vou trazer para vocês mais um joguinho de zumbi. Hoje eu trago Daisy, um game que esteve aí na sua fase beta por muitos anos e agora no dia 3 de dezembro foi oficialmente lançada a sua versão final. Beleza? Bora conferir. Jogo de sobrevivência, bora lá, sem enrolação, bora para o vídeo. Somente para lembrar, galera, o jogo é completamente online, a gente joga nos servidores do game, tá? Então bora lá conferir aí como é que tá Daisy. Galera, estamos aqui. Início do jogo: você começa completamente no meio do nada. O, o caos o zumbi já começou. E vocês estão vendo aqui na parte inferior à direita vários status: um, o primeiro é sede, o segundo é fome, o terceiro é frio, o quarto. Se eu, eu, eu não sei direito ainda o que, que é, acho que é sangue. De acordo, você vai perdendo sangue, você morre. E o último é a saúde do personagem. Então a gente tem aqui o inventário, você começa com uma bebida, uma comida, alguns regs, que seria como se fosse um, um, um paninho né, para você colocar no machucado, e uma, e uma pedra improvisada aqui como faca. Então bora começar o jogo, gente, é o seguinte. Para quem não conhece... É, Daisy, Ele é praticamente um simulador Tá? Aqui a gente acha as coisas ó. Isso aqui é roupa Se eu não me engano Pronto E Aqui ó Sapatos, vou pegar um par de sapato extra Olha isso gente, a gente começa com quase nada, a gente não tem uma mochila para carregar, então o espaço é bem limitado. Você tem que organizar aqui o espaço para você conseguir carregar as coisas. Então, gente, a gente tem que escutar um barulho. E é o seguinte, galera, aqui você vai ter outros jogadores correndo pelo mundo aqui. Não é só eu, não. Vamos lá Ó, ah, tô ficando com muita sede Se você correr, gente, ela vai descendo mais rápido a sua sede Então eu tenho que achar logo alguma coisa As portas abertas indicam que alguém passou por aqui Tem alguma coisa Vamos procurar aqui Opa Opa, opa, opa, opa, opa. Nossa, tanta coisa, gente não quero tudo. Você tem que combinar, gente. Olha lá, para você colocar a, a, a bala dentro da arma, você tem que combinar. Senão não serve para nada. Aí maravilha. Opa, o um machado aqui, cara. Que beleza. Que beleza. Ó, agora as coisas estão melhorando, gente. Ó, roupas aqui alguém deixou. Tem que ficar esperto, deve ter gente por aqui. Ó, já tá cheio, tá vendo, gente? Eu não consigo pegar mais coisas. Tem um zumbi ali, gente, ó. Deu três zumbis. Caramba, que medo. Calma. Caramba, gente, dá medo Ó, vem ele Caramba, gente Nossa, tem outro Corre Caramba Caramba, gente. Que medo, cara. Eu fiquei com medo, ó. O que, que é isso aqui? Uma bateria, ó. Um outro ali, ó. Caramba, gente. A gente tá fazendo muito... Opa, a lanterna, gente. Que beleza, ó. E beleza, é difícil colocar as coisas aqui dentro, toda hora fica. Opa, comida pera aí gente, vamos organizar esse trem aqui. Outra bateria, isso vai servir para a lanterna né pessoal. Nossa, aqui tá cheio de zumbi, velho. Nossa, medo Vai fora Ele não quer pegar arma, gente Ele não quer pegar o... Ô, o... O louco! A gente tá feio pro meu lado, a vida já começou a cair, gente Tá, bebi. A sede tá automaticamente voltando. Não tem balas. Olha ah, lá, tem só mais um tiro. Pronto, voltamos aqui, pessoal. Deu um problema no servidor, bem no meio do jogo. Voltamos aqui. Vamos caçar o que fazer. Primeira coisa, pessoal. Bebida nós temos, comidas nós temos. Vamos, vamos ver se a gente coloca a bateria na... Aí, ó. Ah, beleza. Aí, ó. Lanterna funcionando. Que tem no radinho nada. guardar o machado, tudo funcionando. Opa! Aí que a gente, ó. Um carregador de arma aqui. Parece que é magno. Um sapato. Nós não temos espaço. A vida, cara. Eu não, tô, eu não sei curar. Vocês escutaram? Eu escutei. Eu escutei. Olha, olha, escutei. Eu escutei. Botei de novo, um tiro. Tem que ficar esperto, gente, que aqui é o seguinte, os jogadores eles não querem saber de, de outros jogadores aqui, é eles vão matar. Vão matar. A minha ideia, gente, se vocês curtirem o game, é trazer mais gameplays para vocês. E tutoriais, porque esse jogo ele é bem complicado, não é simples, é um jogo difícil. Então não, não esqueçam de comentar, tá, galera? O que, que vocês acharam? Track switch. Tá, tá toda destruída. Vamos ver aqui dentro aqui. O negócio é você evitar ficar correndo demais, gente. Se você ficar correndo, cara, daqui a pouco você tá com sede. Vou fechar as portas. Um zumbi ali fora. Caramba, gente. Eu curti a ideia do game. Parece que tem um zumbi aqui dentro. Estou escutando. Ah, sim. Dá pra eu craftar regs, gente. Fazer mais novos pedaços de pano se eu é, cortar as coisas aqui certo tudo aqui cara tem uma lógica só que o problema é você descobrir essa lógica saca isso que é o problema pronto uma blusa nova o que é isso aqui ah um chapéu de rock já ajuda né já é uma proteção a mais Vamos sacar aqui o que, é que tem aqui? E o que, é que tem aqui, gente? Tem uma coisa aqui, ó. Parece que ali deve ter suprimentos, hein? Vamos sacar o que, é que tem lá. E o seguinte, gente, aqui não tem mapa, cara. É, é... Ficar perdido mesmo. Tem gente que usa mapa de acordo com o nome da cidade. Eu não curto. Porque perde a experiência do jogo, cara. Tô com medo de abrir aqui. Eu vou abrir por trás. Vocês estão ouvindo? Ah, aqui, ó. Sabia? Tô Tô escutando. E agora? Tô fudido, gente. Aqui é um só? Vamos lá, né? Ah, sabia. Bate nela. Vem. Toma Tá me arrebentando, cara Toma Tô sangrando, cara Tô sangrando, agora fodeu Agora fodeu Isso Os regs, gente, é pra isso Ai filho, para o sangue, para o sangue Viu gente Já descobriu para que serve os rags <risos> Caramba, que interessante gente Que interessante, curti Aqui ó, fita, adesiva Caramba, é muita coisa Dois cliques vai direto para o seu inventário É esperto. Agora o problema é achar onde que, que tá aquele lugar que a gente olhou. A gente olhou, acho que era é aquela janela ali. Olha, um bicho ali. Ai, não é bom que matar é bom porque tem eles têm as coisas, né? Vamos ver se a gente consegue matar furtivamente. Eita! Foi, foi. Não tem nada. O que é isso aqui? Caramba, gente. Vamos, vamos, vamos, vamos procurar mais coisa aqui, gente. Bala a gente não tem, cara. Tem uma bala dessa arma aqui só. Opa, jaqueta. Legal. Vamos ver. Ah, essa aqui é mais massa aí. É Uruniga. Vou pegar as coisas aqui. Leva o pano Vamos levar Depois qualquer coisa a gente Joga fora Da hora, gente, eu tô, eu tô curtindo, velho Tô curtindo Vamos dar uma explorada aqui aí eu vou finalizar para esse vídeo não ficar muito longo, tá? O que, que é isso aqui? Um balde. Não dá pra fazer nada. Ah, não tem nada nessa casa. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira jogatina de 10i, lançada agora no dia 13 de dezembro. Deixem nos no o que vocês acharam, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal.